Fala Arquinha, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre micro front-ends e ficando comigo até o final dele, você vai entender tudo sobre o tema logicamente com uma ótica arquitetural os prós, os contras, quando utilizar, quando não utilizar e muito mais a gente vai mostrar também em um diagrama, um pouquinho mais de detalhes eu vou mostrar algumas opções que existem para se trabalhar é, com micro front-ends e muito mais então, bora lá! aqui, se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carlos Pisani e eu ajudo profissionais de TI a irem do zero a expert com arquitetura de soluções ou de software. E fica o convite para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que o YouTube te notifique sempre que a gente lançar um conteúdo novo. E olha que a gente lança com uma grande frequência novos conteúdos. Então clica aqui e se inscreve, é totalmente gratuito, beleza? Muito bem, então vamos começar falando sobre o que é micro front-ends, por que, que micro front-ends... Surgiu. Afinal de contas, né, a, a gente já tinha ali há um certo tempo microcomponentização de tudo, né? para microserviços, por exemplo, na camada core, a gente tinha para banco de dados, né? Uma vez que você criava ali microserviços, micro né? Já se criava também micro databases, databases pequenininhos, exclusivos ali para cada microserviço. E a gente também foi para uma linha, principalmente com a advento de DevOps, né? DevSecOps, etc. De se criar micro infraestruturas com containers, por exemplo. Faltava o quê? Faltava o front, porque o que, que acontecia muito? Nós tínhamos, né? tudo microcomponentizado, tudo podendo trabalhar ali com, é, com várias equipes. Né? Então, a gente tinha aqui microserviços, Isso aqui foi evoluindo. A gente foi criando né, micro-infraestruturas aqui para a gente colocar aqui dentro. E o front ele era isso aqui, monolítico. Né? Então, a gente tinha um grande monolito de front-ends. Todo o problema que a gente tinha resolvido aqui, com, nessa camada, né? Nessa e nessa camada, aos microcomponentes a adados e tudo mais, né? Aquela questão de, de não ter mais disputa por código, é, não só isso, mas também de poder publicar só um pedacinho, não acontecia com front, né? Então você tinha, continuava tendo problema, né? A ideia aqui era você conseguir, por exemplo, corrigir um problema aqui e só publicar esse pedacinho, né? É, não precisar publicar nada mais, claro. Banco de dados, normalmente você também altera quando altera aqui um, uh, um core, né? Mas aí você precisava publicar o front inteiro, ele inteirinho. Então você tinha a indisponibilidade no momento que você publicava. Tudo bem que tem técnicas para <risos> impossibilitar, né? Para deixar, para possibilitar alta disponibilidade, aliás. Tudo bem, existe isso, mas o que acabava acontecendo aqui é que a gente tinha um monolito ainda na frente e a gente perdia as vantagens da microcomponentização. Então micro front-end nada mais é do que uma forma de você também segmentar essa camada aqui de front. Você começa a quebrar ela assim como você quebrava é, as outras camadas. Então você cria, por exemplo, um código separado só para trabalhar né, com, com uma interface, por exemplo. É claro, a gente está falando de micro front, mas no front-end é onde reside ali a, a arte principal, né, onde se tem um trabalho todo elaborado de um X, por exemplo, para né, causar ali criar uma boa experiência com o usuário. E nesse contexto, às vezes muitas funcionalidades são disponibilizadas para o usuário em uma única interface. Às vezes com poucos cliques o usuário consegue fazer muitas coisas. E isso quando você tem ali um X fazendo um trabalho muito bem feito. Aí você ganha esses benefícios, né? E o que acaba criando alguns problemas aqui para o back. Mas o importante até esse momento é que você compreenda que nesse contexto aqui a gente está segmentando o código de uma forma Diferente do front em especial, né? Então a gente tem o front totalmente segmentado e aí a gente consegue, né? É, testar, publicar e tudo mais de forma individualizada. Só aquele pedacinho e não mais tudo. E aí você pode me perguntar por que, né? Por que, que a gente deveria trabalhar com micro front-ends? Um dos primeiros e principais motivos é que ele eleva a escalabilidade. Uma vez que eu tenho vários pedacinhos, eu poderia, por exemplo, escalar de uma forma totalmente diferente uma tela da outra. Vamos supor que aqui eu tivesse uma vitrine, né, e aqui eu tivesse uma tela de login evidentemente, eu vou ter menos acesso na tela de login do que na vitrine, principalmente se for uma loja e aqui tiver um single sign-on, porque o usuário já passa direto por aqui, né? Ele nem passa por aqui, já vem direto para cá. E muitos usuários, depois de navegar para um produto, para entrar no detalhe de um determinado produto, ele volta para a vitrine. Então, a vitrine vai ter, é, tende a ter né, um acesso muito maior. E aí, você pode escalar ele de uma forma diferenciada. Você coloca, por exemplo, mais processador aqui, mais memória, né? do que aqui. Aqui você coloca menos. Então você consegue colocar cada front-end em uma infra separada. E com isso a gente também reduz o Time to Market. Por quê? Porque a gente vai publicar de forma individualizada, sem comprometer os outros elementos. Eu não vou precisar testar tudo, eu consigo testar só aquela tela e publicar só aquela tela. Então eu ganho aí em Time to Market também, em geral, né? Porque normalmente quando você tem um front monolítico, você acaba precisando demandar para a equipe de teste testar todo o front-end. E aqui agora não. Uma vez que você não encostou a mão em nenhum código, né? Você vai precisar testar só aquela interface. É lógico que se você mexeu em um microservice aqui, né? Se estiver trabalhando com APIs, que atendem a várias telas e tiver mexido em um, provavelmente você também vai precisar testar algumas outras interfaces. E o terceiro ponto é que você pode trabalhar com mais tecnologias. Por exemplo, aqui você poderia trabalhar com Angular, ok? Nesse outro Front poderia ser React, nesse outro aqui talvez Vulkan. É claro que é legal se ter um catálogo tecnológico para se manter né, o, o código com uma stack tecnológica, duas ali no máximo, né, não ter uma variação muito grande, senão acaba ficando uma bagunça também, né, cada um faz do seu jeito e, e, e realmente fica complicado depois de evoluir o sistema na sua totalidade mas é uma possibilidade, você de repente tem é, uma equipe que é mais júnior e que vai trabalhar mais tempo no projeto, que conhece muito de Angular, e uma equipe muito mais sênior ali, que domina React. Então, de repente, uma tela mais complexa, mais elaborada, você poderia chamar o time de que trabalha ali com React para fazer ela, e as demais interfaces, a maioria ali de CRUD, etc, você chamaria a equipe que conhece de Angular. Então você conseguiria misturar as tecnologias para entregar também mais rápido, você está escalando ali a, a construção do seu produto com mais pessoas, com uma equipe maior. Né? Essa é uma outra coisa que micro front-end te possibilita. Uma vez que você consegue é, trabalhar de forma segmentada, você consegue também trabalhar com um time maior. Mas nem tudo são flores no mundo dos micro front-ends. A gente também tem problemas. Por exemplo, à medida que você começou a trabalhar com vários componentes e de repente, como a gente falou, trabalhou com mais tecnologias, vai requerer times mais experientes, times multidisciplinares. Talvez você não tenha disponível uma pessoa que construiu aqui em React para dar suporte naquela tela que é em React. Por exemplo, isso pode acontecer, acaba virando um problema. Você vai ter mais pipelines, mais fontes, Vai acabar acontecendo, você vai ter que ter mais repositórios. Então são mais ativos de software para você também gerir, para você também governar. Então acaba ficando mais complexo, bem mais complexo. Um outro desafio muito comum ao se utilizar micro front-ends é a questão de como que você segmenta as interfaces. Uma vez que você vai ter ali um X pensando em muitas coisas, pensando né, na experiência do usuário principalmente, o que vai acabar acontecendo é... Ok, como é então que eu segmento por responsabilidade, por exemplo, as minhas telas? Uma vez que talvez eu esteja trabalhando, por exemplo, com um DDD, o meu negócio é, seja todo orientado a domínios, eu consiga trabalhar com domínios é, nesse projeto. Então o que vai acabar acontecendo? Eu vou fazer um front-end para cada domínio, Pode ser, talvez faça sentido, né? Mas acaba sendo um desafio de, de repente, não virar é, um monstrinho, né? Em parte, você trabalhou ali com uma segmentação de domínios, e uma outra parte, isso a gente está falando para a Front, né? Você criou ali, é, seguindo mais ou menos a ideia de um domínio para cada tela, né? Ou então uma parte do domínio para cada tela. Eu já vi pessoas organizando os códigos dessa maneira, tá? Segmentação funcional, a gente está falando, né? Seguindo essa ideia. Mas também pode acontecer, por exemplo, que você tenha um conjunto de micro front-ends ou um conjunto de funcionalidades é, para cada tipo de jornada. Então, por exemplo, você começa a pensar na jornada do cliente, né, quais são os steps dele até, de repente, ele fazer uma compra ou até é, ele avaliar uma compra. Enfim, você vai, vai trabalhar com jornadas. É uma outra forma de você segmentar o seu front-end. Então, nesse contexto, às vezes, as pessoas optam por trabalhar com um conjuntinho de front-ends né, ao invés de é, isolar muito né, ao, ao ponto de ser cada interface um microfront, Às vezes é um projeto é um pequeno conjunto ali de duas, três, até quatro interfaces também é uma forma de você segmentar, né? uma vez que tem uma navegação muito intensa entre uma tela e outra, talvez faça sentido você manter né, esse tipo de agrupamento. É possível também se trabalhar com SPAs, então um, cada SPA ali é um micro front-end, né? uma experiência completa, é possível também né? SPA, é single page application, tá? aquelas aplicações de uma única página, né? que você vai só rolando para baixo, para chegar no próximo é, step, no próximo assunto que ela trata. E nesse contexto também você pode segmentar a implementação de cada micro front-end, por exemplo, por squads. Talvez você tenha uma squad ali de produtos, uma squad de vendas, uma squad de atendimento ao cliente. E cada squad tem ali um conjunto de micro front-ends que ela trabalha, que ela trata, que ela é, até mesmo sustenta depois de publicar em produção. Então, são várias formas de você segmentar. É muito importante que se entenda os, as outras coisas, né? Em relação à empresa, como a empresa está organizada, como que os times são organizados, para depois também não ficar uma queda de braço. Quem que vai manter o código dessa interface depois? Essa squad ou é aquela? Essa área ou é aquela? Então, também acaba se virando aí um desafio nesse sentido. Uma coisa muito legal de micro front-ends, né, ele veio lá de trás, faz bastante tempo, na verdade, que eu vi esse tipo de discussão, tem quase 10 anos, as primeiras discussões sobre, e na época o nome era microsites, né? não era nem micro front-ends. Eu não sei exatamente por que motivo, mas enfim, o que acabava acontecendo é que você tinha um pensamento, né, que pode ser aplicado até hoje, logicamente, de cada front-end ter, por exemplo, uma porta para ele, né? quando você está falando de um sistema interno, que, se, que você não precisa ter ali um HTTPS, por exemplo, isso é possível, né? você poderia ter uma porta é, atendendo cada micro front-end, assim como a gente tem para camada de microserviços, né? para cada micro front-end ali, e, ou então uma URL, né? enfim, mas o que acaba acontecendo é que nesse contexto, tá, está publicado ali, por exemplo, em um container, né? uma aplicação de front-end, uma aplicação desse tipo aqui. Né, que tem ali seus microserviços e de repente tem até banco. Em alguns casos, né, era, era engraçado isso, que a gente tinha o, o, o micro front ali, o microsite, que era o que o pessoal chamava na época, né, ele tinha tudo. Então você, você tinha aqui o, o seu microfront aqui, com o code behind dele aqui também, né, toda a parte de, de, de integração dele com lógica de negócio e tudo mais, daquele microfront, que acessava direto o banco. É lógico, a gente está falando aqui de uma aplicação que... É, que não precisa de tanta segurança, que não precisaria ter uma camada intermediária aqui, né? Entre o que vem lá do front-end para cá. E aqui, logicamente, você tem também uma tratativa de, de back-end aqui, né? para esse código. Enfim, mas era uma forma de você fazer. E o mais legal disso tudo é o pensamento de você trabalhar com seus front-ends como se eles fossem um Lego, né? Então você conseguiria, por exemplo, deixa eu apagar aqui, trabalhar com micro de uma forma que que você teria ali é, a tela de login, por exemplo, a sua interface de login sendo reutilizada para várias aplicações. A sua aplicação de menu lá, principal, que carrega de repente aqui o um menuzinho lateral, um carinha aqui em cima com notificações e etc também sendo para múltiplas aplicações, né? E aí você teria, sei lá, uma outra tela aqui de, é, de gestão do usuário, aqui, né, do bonequinho aqui, é, também, né? Ela poderia mudar a temática dela, CSS, etc., de acordo com o contexto. Então, por exemplo, você logou aqui com o usuário, né? Vamos supor que você logou aqui na aplicação de, de vendas, tá? Então você entrou na tela de login, já se entende que você é um cliente, né? Porque você entrou com o contexto... É, de vendas aqui, contexto da loja, por exemplo, né, então CTX loja, por exemplo, né, isso aqui seria passado de repente no header, ou então até mesmo no, no, na URL, tá, tramitaria aqui entre as páginas, e você saberia, na hora que você veio para cá, que é um cliente que tá no contexto loja, então ele vai carregar as opções aqui de loja, vai carregar aqui uma vitrine, né, por exemplo, e, e aqui depois se ele quiser trocar, a usuário e senha dele, ele também está com esse contexto aqui de loja. Então ele vai mostrar opções ali para o cliente, vai tentar a, a, as animações, a carinha da tela, o esquema de cores, de acordo aqui com a vitrine. Já se fosse, por exemplo, um sistema de RH, aí eu já vou entender que eu estou num contexto, né? Onde eu, o cara que está logando aqui, CTXRH, né? Então eu sei que o cara que está logando aqui é um funcionário. Então aí quando eu entrar aqui na mesma tela, por exemplo, já não é mais a vitrine que ele vai mostrar. Ele vai mostrar ali notícias do dia, informes do RH, né, não, não apareceria mais na vitrine e o menu aqui também carregaria de outra forma. E aí aqui também, né, internamente a, a telinha de alteração de senha, por exemplo, aqui de gestão das informações pessoais seria diferente. De repente aqui eu teria até algumas informações adicionais aqui de filhos, né, é, enfim, né, de dependentes. É... E por aí vai, aqui eu teria a opção de vir para uma outra tela aqui que seria de plano de saúde, né, é... E por aí realmente é que era a coisa toda. O pensamento também ia para essa linha de você poder é, levar a escalabilidade da sua aplicação para outro nível, ao ponto de você não precisar mais criar telas de login para cada sistema que você vai fazer. Você já tem ela pronta, você reusa a mesma tela de login para todos os sistemas. Isso é uma coisa muito legal nesse conceito de micro front-ends. É, pode ser aplicado até hoje, depende realmente de uma visão de um arquiteto para pensar nisso tudo, nessa é, mecânica né, dos componentes arquiteturais que vão suportar isso, da rede em que o sistema vai estar, né, se pode ser a mesma ou não, ou dos componentes que ficariam numa rede que seria comum para todos os outros sistemas, por exemplo, e dos componentes que são né, os microfronts que são de, um, de uma linhagem ali, de um sistema A, B ou C, isso também, de certa maneira, garantiria que você não iria é, acessar, né, de fora, por exemplo, o usuário, um cliente, acessar uma funcionalidade aqui de RH exclusiva, né? Porque essa parte exclusiva ali de benefícios, de olerites e etc., está numa rede privada. Então só se o, o, o usuário que conectou estiver dentro da intranet que ele vai conseguir chegar até lá. É, é uma forma de você fazer, não é a única, mas é uma das formas que existem aí de você trabalhar com o Microfront. Aqui, agora chegou a hora da gente falar dos pontos negativos de você adotar esse padrão, de se usar esse padrão. O primeiro deles é a complexidade. Como a gente já falou aqui, né, até num contexto como esse daqui, a gente talvez tivesse algum tipo de problema em relação a controlar esse fluxo. né? Quando eu tenho um contexto, quando eu não tenho. Então cada interface teria que controlar, por exemplo, né, nesse, nesse cenário, trabalhar com contextos. Se a gente não estiver falando de trabalhar desse jeito, se estiver falando de trabalhar é, em um conjunto de telas para cada sistema mesmo, como é, sempre foi feito, o que vai acabar acontecendo também é que você vai ter pipe separados vai ter códigos mais complexos de forma isoladas e depois de qualquer forma né para você construir é, manter fazer merges e tudo mais vai acabar sim sendo mais complexo pensando no sistema como um todo não é, naquela interface individualmente é mais simples mas pensando no coletivo né no conjunto do sistema todo é mais complexo o segundo ponto é que vai requerer times maiores por que times maiores porque senão não vai fazer sentido, você não vai ter nenhum tipo de ganho é, em, em se aplicar microfrontends para um projetinho pequenininho. Ele vai fazer sentido para um projeto maior. Então, automaticamente você também vai precisar de times maiores. Senão, as vantagens que você teria acabam indo por água abaixo, né? Você acaba não tendo nenhuma vantagem em aplicar microfront. O terceiro ponto negativo é que vai ser mais complexo fazer testes integrados. Então, você saber exatamente a versão de cada pacotinho talvez seja um desafio. Imagina que no ambiente de dev você tem 50 interfaces. Né? 20 estão na versão 1, 20 na 2 e 10 ali estão na versão 4, por exemplo. Já estão duas versões para frente. Você saber exatamente quais são as versões de cada interface para fazer um teste integrado também acaba sendo um pouco complicado, requer governança. Então esse é mais um dos pontos negativos. O próximo ponto negativo é que a gente tem um tempo maior para implementar o projeto como um todo. Lógico, eu não estou falando de cada interface, mas eu estou falando do sistema, entregar o sistema na sua totalidade, todas as telas. Você vai levar mais tempo do que se fosse é, uma única e grande interface. Exatamente por isso, né? porque você construiria tudo de uma vez só e publicaria tudo de uma vez só. Seria uma infra só, menos pontos de falha, menos Complexidade automaticamente menos tempo de construção, mas é aquilo que a gente falou, né? individualmente, você ganha é, no Time to Market. O próximo ponto é que ele também é mais complexo para troubleshootings. Então, em geral, desde montar o um ambiente, né, imagina que você vai ter ali, é, como a gente falou, 50 interfaces, cada uma em um container. Imagina para o desenvolvedor subir os 50 containers local ali na máquina dele, né? Fica complicado. Então, às vezes, é mais fácil você ter um ambiente de, de desenvolvimento compartilhado, né? E você usa parte local e parte é, nesse ambiente compartilhado. De novo, um pouco mais a gente complexidade para o desenvolvedor, que talvez até requeira que ele trabalhe com feature toggle, por exemplo, é, para trabalhar com ligue e desliga, né, da funcionalidade que ele implementou, às vezes na máquina dele está ligado, em dev está desligado, enfim, são alguns subterfúgios que o, que o desenvolvedor consegue colocar aí na, na implementação, mas é aquilo que a gente acabou de falar, aumenta a complexidade. O próximo ponto é o tamanho do payload, que vai acabar ficando mais pesado, imagina que cada telinha dessa daqui tenha, por exemplo, ali uma referência do Angular. Então, cada uma delas é, vai ter as URLs dela ali, né? Talvez tenha é, CSS que até mudem de acordo com o contexto, se a gente for trabalhar com contexto, como eu disse aqui, né? E você vai acabar tendo um payload maior, vai acabar tendo é, mais, né? Download de fontes a cada requisição, principalmente na primeira, né? Quando você ainda não tem nada em cache. E como último, mas não menos importante ponto, é importantíssimo que se tenha muitos logs, você vai precisar de mais logs do que antes porque uma vez que você microcomponentizou o front, né, é, conhecer qual foi a trajetória do cliente, imagina ainda num cenário como esse aqui, né, que o cliente ele pode ter vindo de vários lugares, é, é fundamental para que você consiga fazer um troubleshooting depois em caso de problemas. Né. E é aquela coisa, né, problemas vão acontecer, o ponto é simplesmente quando vão acontecer. E aí se você não estiver preparado para eles, não tiver informações para tratá-los, você está literalmente ferrado. Né? Vai ser muito complicado você conseguir é, acertar, achar, e aí vai precisar debugar em produção. Vai ser um caos. Aqui, agora chegou a hora de a gente falar dos pontos positivos de se trabalhar com microfront. Então, da mesma forma que a gente falou que leva mais tempo para construir na totalidade né, um, um sistema como um todo, né, entregar um front-end inteiro desse daqui vai levar mais tempo do que se fosse um sistema unitariamente ali de front-end monolítico. Uh, o que vai acabar acontecendo é que entregar uma interface dessa daqui vai ser mais rápido, né? E se você for colocar na ponta do lápis depois, criar vários sistemas, vai acabar ficando mais rápido, porque você começa a reutilizar esses elementos aqui, por exemplo, né? Esse, esse, a tela principal, você começa a reutilizar no nível de interface, isso acaba sendo muito legal, né? E mesmo que você não siga essa ideia aqui, o que você consegue ganhar depois é com o volume de, de pessoas trabalhando simultaneamente. Então, ok, vai custar mais caro porque você vai colocar mais pessoas, vai ter mais processos, mais ferramental, mais tudo mas você consegue entregar mais rápido, ok? Uma vez que você consegue colocar times maiores. O próximo ponto positivo é que você vai ter aqui troubleshootings isolados. Você vai conseguir, se você fizer isso aqui direitinho, né? conseguir fazer um troubleshooting só nessa tela, sem impactar nenhuma das outras telas. Né? Principalmente se você tiver bons logs, você vai conseguir reproduzir exatamente o problema só nessa interface, sem precisar ficar <risos> baixando tudo, criando tudo, recriando tudo. Então você vai conseguir trabalhar de forma unitária, uma única interface. O próximo ponto positivo é que você vai ter apps totalmente isolados, então você vai conseguir é, evoluir eles de forma totalmente independente. né? Cada um tem as suas funcionalidades, cada um de repente vai ter o seu time para trabalhar, para cuidar, então você consegue ter até um zelo é, mais apropriado com cada um deles, né? Aqui você vai ter uma equipe tratando, né? Aqui você vai ter outra equipe tratando do outro... Então, isso daí vai fazer com que você consiga é, ter literalmente um zelo maior e consiga envolver as pessoas corretas para mexer em cada interface, desde a área usuária até o pessoal de infraestrutura e tudo mais. Consegue organizar budget também, né? uma vez que aqui você já consegue com a parte de microserviços, né, que não está mais aqui no desenho, mas você consegue é, na parte de microserviços, de banco de dados, né, de quem que é essa informação, de quem que é esse é, back-end, agora você também consegue saber de quem é o front-end, quem que é responsável por manter e tudo mais não precisa mais ficar, não, pô, é aquela briga, né? De onde coloca coloco uma interface nova? Eu coloco uma interface nova, se você estiver trabalhando assim, né num esquema Lego aí de, de, de sistemas, você consegue criar uma interface nova e ela vai ser plugável depois em qualquer outro lugar, mas você consegue dar um pai para ela. O próximo ponto é que você vai ter fontes mais pequenos, e nesse contexto você vai conseguir, por exemplo, trabalhar com pull requests de maior qualidade, né? Uma vez que você não vai colocar ali um pull request gigante, envolvendo um monte de telas, né? Você vai colocar de tela por tela, então pull request também. E toda a gestão do fonte, de forma individualizada, fica melhor, fica mais organizado, fica mais fácil de você governar os seus fontes. E o último ponto é que você vai ter um CICD mais simples, mais enxuto, quando a gente fala de forma individualizada. né, Para cada micro front-end vai ter ali uh, o seu processo, a sua esteira de publicação. Então, de forma individualizada, vai ser é, menor. Né? Quando a gente olha para o sistema como um todo, fica mais complexo, lógico. Mas olhando ali para cada interface, é, fica mais organizado, fica mais fácil de você, por exemplo, fazer um rollback, né, trabalhar nessa esteira, se der problema naquela interface, você faz um rollback naquela interface, não precisa fazer do sistema inteiro, não compromete o resto do sistema. E talvez a sua entrega tenha envolvido duas, três interfaces, se der problema em uma, você consegue voltar só aquela interface e deixar as outras de pé, né, e pode ainda também trabalhar com Feature Tuggles, como a gente já falou, se você não conhece Feature Tuggles, que o convite também, a gente tem um conteúdo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar aqui no card,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 utilizando uma tecnologia mais simplista, mais pura, né? que aqui, por exemplo, como a gente falou, só tem HTML e CSS, ou então utilizando o utilizando o Angular, utilizando a React e por aí vai. E aqui como primeiros passos para você é, endereçar micro end então fica a nossa recomendação de você olhar para os seus requisitos de arquitetura, todos os seus né, requisitos de arquitetura, olhar para esses prós e contras que a gente colocou nesse conteúdo, quando vale a pena, quando não vale a pena, casar né, com os projetos que você vai definir a arquitetura, não adianta você olhar para isso no futuro, tá? Você até pode usar esse tipo de conhecimento para validação de arquitetura, para por exemplo gerar ali um laudo de que é, deveria se migrar para uma arquitetura microcomponentizada, né, com front-end é, microfronts, por exemplo. É, você pode usar esse conhecimento para isso numa validação ou até para uma proposta de arquitetura, fazer uma proposta de arquitetura de é, migração para para arquitetura microcomponentizada, né, no front-end. É, pode. Tá? Mas, tipicamente, esse conteúdo ele é mais útil para definição. Vai valer mais a pena no momento de definição, quando as pessoas tão, estão ali naquele ponto de ou vamos jogar tudo fora e começar agora fazendo certo, a variar essas variáveis todas que a gente falou aqui, e aí sim você aplicar esse padrão arquitetural. Beleza, Ark? Arqui? Esse conteúdo fez sentido para você? Então não esquece de deixar um joinha para a gente, porque isso ajuda a gente demais a entender que conteúdos completos como esse fazem sentido para você. Bacana? Então, até a próxima!